E, amigas, vamos fazer então a última metida. Vamos perceber como é a última metida. Reparem. Sai por cima e entra por baixo. Sai por cima e entra por baixo. Portanto, este já sai por cima. Tem que ir entrar por baixo. Por baixo de qual? Por baixo deste que é o primeiro. Portanto, temos que introduzir a agulha por baixo. E vir fazer aqui uma passagem. Uma metida. Temos aqui um bocadinho de fita cola. Temos que abrir. E agora vamos um bocadinho de velocidade e já está e o que é que vai acontecer ele está a sair por cima, este por cima deste e vai passar por baixo deste e vai fechar e temos então aqui o nosso círculo perfeito está perfeito top a partir daqui podemos trabalhar tudo o que quisermos normalmente